E aí pessoal, aqui é a Paloma, vou jogar nas ranqueadas, acabei encontrando o Cleito do grupo do Street Fighter, ele também tem um canal no Youtube e vou deixar o link na descrição, agradeço ao Cleito pelo jogo, você jogou demais, pessoal, peço para que vocês acompanhem o vídeo até o final, então é isso aí! Round one. Fight. Que dando sua magia. Sua cabeçada você vai ficar com dor de cabeça o jogo inteiro. Tá, e a mão usada também. Eu vou chegar e te, vou te pegar. Você vai ver. Ah. A Shuri, ela gosta muito de ficar zoneando. Eita! Tá, soltou o VT e fer, ferrou. VT de duas horas. Deixa Round 2. Nossa ah, ficar pulando de um lado pro outro, né? Tá me confundir Ó Vem aqui, vem Tá pulando muito Vem aqui. Ah, agora você não solta, né? Vai! Mata! Pra hora, temos um Sherlock Homes aqui na. Oh, caiu bem! Tinha que ser cleiton You lose. Hum, fazer o quê? Vamos tentar ir recuperar. Vamos, amigo. Vamos. Vamos. Vamos, que eu preciso pegar meus pontos. Round 1. Eita! Olha! Essa mão dela literalmente é pra matar. Vem aqui. Vem aqui de novo. Tem que ficar assim pra cima. Porque ela gosta de zonear, se ela fugir e lascou. Ah, agora você vai morrer. Tchau, amiga! Round two. Fight. It. <tos> oh, né? teve coragem de fazer isso duas vezes, vem aqui, madre. <risos> <tos> vem aqui, chuli? Ah não! <tos> Fica soltando um pouco dela, mano. Atrapalha Mãe, que eu pegar Para, Ai, ah, eu preciso ir pra cima, só eu vou morrer Com muito cuidado Sem sangue Tudo que você tem com meus round 1 que essa tá muito esperta Que e Eita! vem vem que vem que Eu continuo indo pra cima, um que é difícil. Acho que essa mão que vem aqui. Vem, ah, eu tô rolando. Cleito. <risos> Ah, é o final! Eu preciso fazer alguma coisa! Vem aqui, vem! Agarrando o uso! Ah, Chuli! Para com isso! Com essa magia! fight, oh, well. fight. Fica dando esse cuque que para você ver. Toma, meu poder, minha fúria. fúria! vem que vem. Cuidado! Vá Para lá! Não, não. Toma! É isso aí pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Se inscreva no canal, deixe seu like, comentem, compartilhe com seus amigos e amigas! Então até mais! Tchau! In. Watch out!